Deixei o santuário onde o mistério sacrosanto de tantas migrações se levantara dos repósitos de minha alma, a mim próprio como a meus pares, ofertando elucidações preciosas, amparado pelos braços compassivos de Pedro e de Salúcio. Fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos e instrutores que me assistiam. As recordações, do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e menendroso serviço de revisão psíquica pessoal. E, assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das Singulares, com sublimes experiências. Dois iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes, como o por mim experimentado... Eram comuns, mesmo diários entre os discípulos, cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crises insopitáveis de alucinação, as quais, por vezes, atingiam as raias da demência. Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião, tratamento magnético como que balsamizante, para a urgência do momento, seguindo-se depois, nos dias subsequentes, vigilância clínico-psíquica especializada, eficientíssima. No fim de alguns dias, tornado à luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e a uma conclusão única cheguei, a fim de me poder algum dia sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que havia tanto eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. Sofrer dignamente serenamente o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassar havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio a avançar pela vida, jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos indo, se possível e necessário, a abnegação do sacrifício sob as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, porventura ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver. E as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cerceavam-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo os bondosos instrutores, como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes caridosas e afáveis reanimavam minhas forças, como também o vaziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os dos demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado que seguia curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram um panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificação a imitar, etc., etc., Assim era que, nos parques da cidade, cuja extensão não conseguíramos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva e inconcebível ao ser humano, tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor, tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia na arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura como a arte decorativa sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo. De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas, de templos consagrados ao cultivo das belas letras, como das artes em geral notadamente da música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético traduzido em sequência arrebatadora de visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimentos inéditos, assim auxiliando o despertar de faculdades espirituais que em nosso ego jaziam latentes, decia si é mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sob os mais adiantados princípios do ideal que poderíamos conceber e até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quinta essência, lidimamente aformoseadas até à reverência, porque construídas fluidicamente, sob pressão de vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para consolo dos sofredores e liberação dos oprimidos. Foi-nos concedida, assim, a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genesaré, como de Tiberíades, e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E, tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado, desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda, em nossas repercussões mentais, o doce murmúrio de sua voz como que emitindo os últimos acordes que se diriam vibrando no ar da melodia inesquecível que tão bem acalado no coração dos deserdados faz dois mil anos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que, sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao mestre, concedidas pelas nobres entidades executoras da beleza do burgo onde vivíamos, Muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento a evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias, agora venerado em meu coração... Então galgava a encosta rumando ao calvário ao passo que eu vociferava demoniacamente exigindo com presteza o seu suplício no entanto a entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizações da mente feminina sediada nos serviços educativos do nosso Instituto. Em cada dia de reunião, eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, Horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, de dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, os quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade, com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era nos ministrado, conforme foi esclarecido, por nossos próprios mestres e mentores, ou pelas caravanas visitadoras que até nós desciam, no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Porém, muitos dramas fortes, vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmã e os dois Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou por labores incansáveis no espaço. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior entre todas, durante as leites profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocar a vez de nossas bondosas vigilantes apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande Alvoroço agitou o nosso grupo como seria natural. A expectativa emocionava-nos e foi apossado de incontida satisfação que, no dia aprazado, nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas, cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso íntimo a chama do afeto sacrosanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário de atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho de tarefas ao seu cuidado confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença, conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob domínio de sugestões comovedoras da sua grande piedade filial pois ela o imaginara por meio de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam armado, pois e tinha era modelo de filha amorosa e terna, agradecida e respeitosa. A sua residência de cidade esperança era imprimir, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vivera curta existência planetária, a última vez, em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam de reverberações variegadas a atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos lucilantes e regeneradores, os quais, alindando-a, lenificando-a, a todas as mentes ali acuarteladas induziam a vibrações ternas, a todos os corações mobilizando para ritmos superiores. Eram em número de minutos convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, cuja presença seria indispensável, pois que também ela aprendia ao contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam, era toda a assistência. Entre os amigos notamos com prazer os dois canalejas, Joel e a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso, e Ramiro de Guzmã. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro rei, casando-se aos fluidos ambientes, realizava um arrebatador matiz, coisa que, para nós outros, pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu, para ali transplantado como benção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então como que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza da sua criadora, menina cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das quinze primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, ingrinaldado de rosas trepadeiras cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio pelo melhor. Artísticas e originais poltronas se alinhavam -se em semicírculo, as quais, como estruturada em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto acima o firmamento docemente azulado Deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicolores, entornando também com ela a harmonia esplendente da sua celestial beleza. Uma harpa, que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico, luminoso, qual pequena estrela azul... Despertando imediatamente a atenção dos presentes, sentou-se Ritinha de Cássia à mesa depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano, tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas e libadas criações de sua mente voltada para ideais superiores nos campos da nobre e meritória arte de bem vertejar. Os caracteres luminosos, como acionados por almo indefinível magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos revérberos das estrelas distantes que, conosco, partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmã, que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que orquestração completa fazia-se ouvir, apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então... No silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o flório do céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. E nós, que, por essa época, apenas acabávamos de ambientar-nos ao local... Nós que, apesar disso, já recebéramos formosas lições de moral, de filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes, Ritinha lia no seu álbum sua leitura superior. Sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entornada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto de Guzmán completava a fascinação da peça com os acordes da música, elevada e pura. Espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia de Forjaz Frazão, cujo nome era, por si mesmo, poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando no mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo dos dez delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo treráqueo. Nenhum de nós, porém, souber enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores serviramos quando muito a nossa própria bolsa a vaidade e ao orgulho satisfeitos por nos julgarmos privilegiados senhores de situação especial à parte dos demais homens mas em verdade apenas produzindo banalidades fadadas ao ouvido quando com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor, tão frívolo quanto nós, que nos levasse a sério. Eis, porém, que além túmulo, uma menina de apenas quinze anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos, assim, a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos entre mentes, enquanto declamava a gentil poetisa, lendo em seu álbum Cor de Estrelas, de sua mente ébnea evolavam ondas luminosas, que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, absorvia em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento, arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo, quais comparsas fabulosos, as elegias ou epopeias, aos doces romances de amor magnificamente contados pelos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data podemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gênios que a têm visitado, daria a pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do burgo da esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim da terra que do espaço, e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados austos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição. Aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista, a proporção que declamava a poetisa, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. A página seguinte, vinham as odes triunfais, as montanhas altaneiras imponentes, monumentos eternos da natureza, a glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis, como escrínios sagrados, onde o onipotente ocultou tesouros até que os homens, por si mesmos, dignamente deles se apossem, como herdeiros que são da divina herança. Mais adiante, a exuberância das selvas, mundos ignotos diante dos quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso como o oceano, em cujo seio turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres, como toda a criação, batizados nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, eterno, que os dirige por meio da perfeição suprema de suas leis. Mas não era tudo. colar em mais outra página, floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção. Histórias emocionantes, atraentes de amigos da própria poetisa e que pelustraram caminhos sacrificiais, por atingirem ditosos planos na escala espiritual. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes bálsamos propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E era como se estivéssemos presentes com seu pensamento em todo aquele fastígio imaginado. Vogando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no éter irizado para o ênfase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros, coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente, nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia será capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso, era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que de tudo irradiava. Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para nossa percepção, traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que, literariamente, se poderia reportar ao plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, nós outros, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir do seio reconfortado o sorriso bom, de salutar satisfação. Ela própria usou da palavra, dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos, como zeladora que também sou do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esqueceste de laurear vossos ensaios literários, quando fostes homens, com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza poderíeis glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas e exaltações a verdade, assim auxiliando a outrem, menos escarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino, espaço na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas e análises insulsas, Conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderiês conceber. Sabei, no entanto, que, para nós, é apenas o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal.